A minha dica da semana é um filme do Netflix que vai estrear daqui a 15 dias, né? Que daqui a 10 dias, se eu não me engano, 11 dias, que vai estrear na, na véspera de Natal, que é o Não Olhe Para Cima, que é um filme sobre o... uma descoberta hipotética e que eles jogam como a humanidade é tão estúpida e tão retardada a respeito de ficar discutindo que eu tinha um fato científico que é um cometa que vai bater na Terra e tinha gente que discutia não não vai ter cometa batendo na Terra entendeu qualquer semelhança com o COVID não é mera coincidência e é, quando o cometa começa a ser visualizado a olho nu pelo pelo céu eles falam olha olhe para o céu tá lá no céu, olha lá, tá chegando a ameaça, a gente precisa achar uma solução. E aí o que aconteceu? E aí o, o que seria o equivalente aos bolsonaristas aqui do Brasil criaram uma campanha típica de bolsonarista que é, olha, não olhe pro céu, olhem para baixo. E aí tinha um crachazinho com a seta para baixo, para que ninguém olhe para cima e perceba que está chegando um cometa. E aí tem várias piadas, assim, é um humor negro, assim, o finalzinho, né, é, não é um final hollywoodiano tá, não é um final hollywoodiano está nos cinemas assistam e no dia 24 de dezembro ou seja daqui a 11 dias, véspera de Natal presente você, de Natal como presente de Natal se você não tiver naquele estresse de família de cortar o peru, de tomar banho de ter, separar a roupa e não sei o que assista o filme ou assista no dia seguinte que é o dia do Natal quando você estiver curtindo aquela ressaca porque você comeu mais do que você deveria na festa de Natal, então a minha dica é, não olhe para cima, é muito bom o filme, é um pouco triste, né, porque mostra como a gente como sociedade, é, nós somos um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço, entendeu, e vamos é, aproveitar isso e refletir, por que, que a gente está sendo comandado pelas redes sociais e por que, que a gente presta mais atenção em dois cantores que brigaram do que em fatos científicos, que é o cometa que vai acabar com a vida de todo mundo. É? Tem participação da Ariana Grande, de outro cantor, tem é, artista famoso que não falta nesse filme. E o filme é bom. Eu gostei bastante. Assistiremos. É, é